Respondendo um pouco sobre essa, essa breve dúvida que nos surgiu na época. Né? Quão experiente era Steve Jobs quando ele começou? Quão experiente era Mark Zuckerberg quando ele fundou o Facebook? Ou talvez o Elon Musk, botou uma ideia maluca na cabeça de que iria lançar foguetes para o espaço, iria colonizar Marte e hoje ele já é o maior competidor da NASA com a empresa SpaceX. Hoje ele tem a montadora com maior valor de mercado dos Estados Unidos, que é a Tesla. E que tal uma realidade mais próxima da nossa aí? Flávio Augusto da Silva, que fundou sua empresa há 23 anos, com dinheiro do cheque especial, ele não recomenda para ninguém, mesmo sem falar inglês. Quando a gente tem algo que a gente sabe que vai entregar ao mundo, que vai fazer a diferença as pessoas, como é que a gente guarda aquilo pra gente? Parece um certo egoísmo, sabe? Se a gente sabe que a gente resolve problemas, como é que a gente não vai e não avança e não encara e não entrega aquilo que a gente sabe? É, é perseguir o sonho. Eu sei que é loucura, né? E muitas vezes, é, quantas pessoas não dizem pra vocês aí que é loucura ser propagandista? Né? Que vocês não vão conseguir ingressar na indústria farmacêutica, ou que vocês não vão conseguir fazer parte dos melhores e maiores laboratórios, que sabe até os multinacionais. Então, pra frear a gente, nós estamos lotados de pessoas para fazer isso. Realmente, a gente segue, desde o início, acreditando em uma moeda, que é resultados. Então, contra resultados, quando a gente constrói o nosso caminho com base em resultados, é difícil, senão impossível, argumentar. É?